Hey, hey. hey in sejam bem-vindos mais um vídeo. Deixa eu ver se tá na live aqui. Papapá, pa, pa, pa, pa. Gente, essa é a última live que eu tento fazer no canal, tá? Já começando, porque... Tá...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 mas eu prefiro fazer lá, gente Espera aí só um momento Travo aí, eu sei Eu esqueci de reiniciar o Rony Game A gente ganhou um o Money, Money, Money Meu Deus, é noite Vai chover Vai chover Águas com porta no céu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 <risos> tentar, né? Não, eu não vou fazer de clube Ping de clube pinga vai ser sempre aqui, entendeu? Eu quero tentar fazer de Stubb Guys Que é de Transformista Eu quero tentar fazer lá, né? Mas De clube pinga sempre vai ser aqui É porque eu tô enjoadinho, né, gente? clube Pingo toda hora Mas de clube Ping também pode ser lá, se vocês quiserem é... Então, gente é, ó... Oi, João Henrique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 Ae! conseguimos selo meu uh! uh! Conseguimos! Aê! Consegui mais um selo! Ganhei, finalmente!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 Você conhece o Mario? o Mario? Olha a minha edição, gente.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 Mas a música é do próprio Clube do Brasil. Ó. Quem tá aqui é o mano, meu PC vai lagar. E aí Biel, Biel Goldarista. Tudo bom? Bom? O fostou está aqui, hein?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 Vou... Ai, eu tô não vou responder não, Gente, man... Na live Gente, mano... Na live Na live Mano, de tantos pinguins, sério? Bora usar os comandos aqui hein? Eu sou um live Ah, é, live Porque, né? Youtuber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 Vou colocar esse sapato ela tá usando um sapato branco esse aqui eu vou colocar agora a cabeça não disse pra gente imitar alguém eu não tenho muito cabelo de menina né porque eu sou menino né gente me respeita ela tá usando o cabelo tipo assim ó olha lá, fiquei parecido com ela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 Eu sou homem, <risos> João, eu sei que você é homem, cara. Mas tá, anda. Eu sou pré-adolescente, não entendi.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 É um código, Eu deveria restaurar todos os códigos, né? Gente, o Shark Boy aqui, é o Shark18. Caraca, velho! Tum, tum, tum, tum. Oi, Bear! Como é que você tá? Nossa, o bot manda mais mensagem do que o público. Na moral.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 Salve Juninho, o que que é isso? É? Oi Leticia tudo bem? Estamos no ventilador. Estamos. O último dó. O, o último door, Meu Deus. O último código foi. Foi da Amazônia 1. Que deu. Uma coisa de furry lá. E dois, dois, dois periquitos. Aonde? Aonde tá a vaca? Onde tá? Ah, tá.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 Féu e Noni, fala João, a gente tá te ouvindo, tá? Meu Deus, perguntou se alguém quer leite. Jesus amado.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 Caraca Posso cantar uma música para você? Vou achar um o Nuni cantando a corda Sabia que você era dessas coisas não não? Acorda, Pedrinho, que hoje vai ter componente em dançar Que isso? que tem ah tá pra mim você tem código do fusca dourado é só usar o, o Fusca dourado Bom, oh, tá todo mundo usando o carro. Bora usar carro agora, não porque tá todo mundo usando. Será que tem selo do carro? Aqui, oh, eu tenho esse fusca aqui, oh, acho que eu comprei. Meu, o meu amarelo.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 Baby, baby, oh! Baby, baby, baby! Gostei! Ba. 15 pinguins na live, valeu! Será que tem 15 pinguins na live e 15 likes? O nome do CP Brasil é X Pinguim. O que é isso? Só vou ver a live. mal é uma preguiça de ligar o PC. Nossa. <risos> É creme soda, creme soda. Eu fiz o teste para quem soda, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu ainda tem que gravar vídeo desse código. Vocês querem chutes? Ou oh, eu perguntei, né? Já, né? Mas ninguém respondeu. Mas. Quem é isso? É o enxofre. pegar as baquetas no vídeo do Fel. Eu fiz o para o concurso de puff. Fel, vou ligar assim, que isso? Oitavos e indecisões. Fel sua mãe já pegou já te pegou. Que? Que isso? Que isso?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 Sabe o que eu quero fazer? Vou comer uma, uma pizza. Comi cinco dias atrás uma pizza. Fé, a oração. E a oração. Nossa, falta um selo para completar a última foto das atividades. Meu PC não vai aguentar Isso, Mas só tem 500 pessoas na sala Mas como seu PC não vai aguentar Um carro todos da live. Não, eu tenho que fazer com com minha tia. hoje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 eu sabia que eu sou alto, kkkk. Isso é alto? Poxa, eu pensei que ele O Fala não ligou, eu liguei sim, Tommy.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 Fantasia de porco ninguém faz agora é de aranha. Nike na sai a minha bunda. Quem vai revelar o rosto quando? Então sobre revelar o rosto gente eu vou revelar lá em 2050 tá? E ninguém nunca me viu né? Eu trazer de elefante, caraca. Que isso? bom gente Nossa, tem 59 pessoas online hein? A pessoa escreveu tão ampla, tem uma conta. sabia que eu tenho uma conta de secundária? Claro que eu sabia, eu sei tudo da sua vida! Nossa, como eu sabia? Deixa me zoar, não. tá? Beijão pro João. Ah, eu já sou amigo. Clube elefante. <risos> Dois elefantes incomoda muita gente. Já otávio. Já fiz isso. Você quer ver o cos pobre?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 Gente, ela tem três tipos de baleia. Estava dançando sincronizado. Que legal. Caraca, tem muito tubarão. <risos> Gente, tira foto disso, na moral. Manda para Pig Brasil. Caraca.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 eu vou terminar vou terminar a live daqui a pouco tá então mande um perguntas se vocês quiserem que eu respondo aqui na live e porque eu vou terminar saindo? porque eu tenho que vídeo pra gravar oi eu sou o Ostávio VR olha lá olha lá ovelhinha comendo ovelhinha Ah, os caras mudam para morango, depois falam Fala meu nome rindo Eu não consigo rir assim, normal Tome Tem que falar alguma coisa engraçada, né? Para mim rir Eu não consigo falsar risada ah, ah, ah, ah, ah, ah. Aí, tá vendo? Não é engraçado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 A gringo eu não sei não. Outro básico, como como fazer o básico. Raposa game. Sou seu fã raposa. E aí, gente, me doeu um de nenhum, de... Meu Deus, não vou nem falar mais. Ué, essa fantasia é mó bonitinha, né? Na moral, ainda nem fiz vídeo dela. Ai, ninguém me. Os caras chustes ou vídeo normal, né, gente? Eu vou... Acho que chuste é mais rápido, né?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 <risos> gente, me desculpa, gente, por isso, tá? Me desculpa Xuxis é a melhor como pega o tubarão Porque acabo de contar uma música emocionante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 Essa aqui mais tarde. Gente, quem tá no meu Discord, então tá no meu Discord, o meu Discord eu vou deletar, hein. Porque ninguém tá entrando. É só digitar barra de disc... exclamação Discord. Preciso não está o máximo. A neve chegou.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 e ontem também nem assisti, mas eu só vou assistir. Algum de vocês assistiu Oni Sim Fazer o que, né? Fazer o que? Olha que legal, gente, o Tommy. Tommy! Oxe, é aqui tá escrito come. WTF?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 nossa, André, eu montar de golfar agora. Sou, sou o maior fã do meu fã. O Mônio ainda tá aqui? Gente, eles vão lá. Eles vão voltar minha caixa. Você é vou ser uma comédia.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 E, Fel, você sabe quantos bans eu tomei? 28. Tomei 13 bans, de quase acertei. A gente tem que se ferrar mesmo. Que isso? Eu já fui bom duas vezes. Caraca, gente. Gente, tá muito calor, velho.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 Eu sei que não é menina de ouro, vocês falam a mim, né? menina, é isso, fala certo Fala certo nesse cabrunco Tô brincando, tô zoando Eu falava inglês Não sei o tempão valeu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 Eu sou apenas em youtuber. Eu sou uma anarquia, what the fuck? Bora dar festa no Egru. A gente vai primeiro no iceberg. Vocês querem tentar virar, gente? Acho que não vira, né? Já duninho CP. Já do new Clube Pingo e vira. Pam pam.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 A gente pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat o pat está lá pat pat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 um não, no chão não, papazão no chão ah cha tu ta cha tu tu cha cha tu ta cha tu tu cha cha tu ta eu tô dando um novos. <risos>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 Tira a foto, gente. Tira a print. mas que pau grande é esse, hein? Não, só nós é Mauro. Mas que pau.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 Que foi o que eu fiz, não?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 E aí vocês gostariam de dizer mais o que? É, vou encerrar, né? Oi Lipistili.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 H12 ah, Tem mais gente aqui, a Milite, A Bonnie, 480 E a Karya Gamer E a, a TeleXS Ah, eu cansei, gente Tem que ir, né? distante é o Raposa, a Reg de Batatinha, o Samel. Não sai da infra-bran. Qual serve? O é, serve é ventilador. Não tá. Vou inscrever. Salve pro seu Puff. Vou se inscrever no seu canal. Tá, Bacon.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 E porque o Nuni é um cara ocupado, né? Olha um salve pro Samuel Star. Vou dormir aqui. Caraca. Ai ah, só vocês não sabem nem o que aconteceu hoje Sobrainha Deus adeus. Deus João então, Sobrainho se você abrir a caixa de mensagem você só vai ver azul claro rosa roxo e amarelo menes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 Eu tô esperando esse cara encontrar a live. <risos> o cara foi removido. <risos> o bacon com café foi removido.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 gente até o nome saiu cara se inscreva viu Dre se inscreva a todo mundo que tiver aqui um beijo até o próximo tchau falou vou gravar vídeo tá gente se vocês verem online aí é porque eu tô gravando vídeo